A carga horária ela é de 6 horas, de no máximo 6 horas, podendo chegar às oito, a 8 horas se ele já tiver encerrado o ensino fundamental.